E aí pessoal, tudo bem? Eu sou José Erlan, sou professor de matemática e eu achei já trouxe até aqui uma é, iniciei esse bate-papo com vocês na no vídeo anterior onde a pergunta era onde é que a gente está errando com a matemática né trouxe alguns dados aqui e, e mostrei é, que não estamos muito bem não só no contexto mundial mas no nosso próprio continente aqui né América do Sul a gente também está é, deixando aí a desejar claro que a gente tem aí é, alunos se destacando em olimpíadas internacionais Tá? mas sabemos também que a nossa realidade, eu digo, é, em sua grande maioria, né, na maior parte dos nosso, a maior parte dos nossos alunos, tem uma dificuldade muito. muito, mas muito significativa com a matemática. E a pergunta que fica, né, onde é que a gente está errando com isso? É, fazendo pesquisa e analisando, por exemplo, os países que ficaram que estão bem ranqueados ali no Pisa, tá? Eu achei é, é, o método de Singapura, pessoal. Eu digo para vocês que eu não conhecia, então estou pesquisando um pouco mais, não sei tudo ainda mas analisando é, é, princípios que eles utilizam, né, é, no seu é, no país lá lá em Singapura, então é, é muito interessante, mas muito interessante. E a nossa BNCC está trilhando para o mesmo caminho. Só falta agora te colocar em prática, é, porque a nossa BNCC ela diz que a gente tem que estar tá preso, precisamos, né, nos prender a resolver problemas, tá? E a, o, os princípios de Singapura também giram em torno disso, resolver problemas a tá, pessoal só que eu, eu fazendo essa essa leitura que é importante a gente se perguntar né onde é que a gente porque o eu posso estar tá comigo também é quando a gente está estudando ali a, a educação básica né vai lá a educação infantil fundamental ensino médio então existem vários agentes ali além do, do, do governo da escola é fala da escola como um organismo mas é, precisamos incluir aí também os professores né que somos nós então como é, o que, é que eu posso fazer e onde é que os nossos alunos estão ficando presos? Eu até coloquei essa... É, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? porque vai conversar muito nessa leitura, tá? onde é... a gente tentei enxergar onde é que os nossos alunos estão ficando presos, tá? E eles ficam presos, isso tanto numa sala de aula como dando aula particular, a gente percebe demais essa situação. Os alunos ficam presos exatamente nesse abismo entre o concreto e o abstrato, tá? Eles não fazem... Eles não estão fazendo essa transição da melhor forma. E eles caem aí num abismo e ficam presos lá. Né? Quando a gente está trabalhando aritmética lá na educação infantil com os alunos, né? o próprio número é abstrato. O, o, o número, né? o pessoal da, da pedagogia pode me ajudar nessa... Nessa leitura, o número, é, primeiro o aluno ele precisa comparar. Olha, um aqui, é, um, um, um elefante, é a mesma coisa que um dedinho, esse um que está na minha mão. Então, a partir dessa comparação, um com um, dois com dois, é que ele vai ter a ideia do número um, do número dois, Aí vai começar a fazer relação que esse número, ele na verdade está relacionado a quantidades, essas quantidades que a gente já trabalhou através da comparação, né? Então, é, é importante a gente saber que o aluno já começa com um pouco de abstração já lá na educação infantil, tá? Mas, quando a gente sai ali da aritmética e começa a entrar na álgebra, então a gente já sai das operações que... Só trabalhar com número na educação infantil também está errado. A gente precisa do concreto. Eu preciso, por exemplo, de um material dourado ali, eu preciso de um abaco, enfim, eu preciso de, de, de materiais que os alunos toquem, eles vejam ali o concreto. Eles estão trabalhando com problemas, mas estão vendo ali os, os elementos que vão resolver esse problema. Quando eles saem dessa, dessa é, da parte concreta da coisa, né, da resolução do problema, e vai para a álgebra, que aí entra na parte mais abstrata da coisa, uma, uma abstração é, que, tem a mesma, é, que tem a mesma natureza da abstração lá dos números quando a gente trabalha na educação infantil, porém de uma forma mais delicada e que precisa, é, a gente precisa fazer essa transição de uma maneira mais responsável. E isso... É, o pessoal lá de Singapura está fazendo muito bem, pessoal. Existe um método chamado método de barras para resolver problemas. Né? Não sei se todo mundo conhece. Eu conheci há pouco tempo, semana passada, na realidade, onde é, nessas leituras eu estou conseguindo enxergar isso com mais detalhes. E, e é exatamente isso. Ó. Ele começa, né? o pessoal... Vamos pegar o material dourado, por exemplo, como um exemplo, né? É como, como um elemento aqui. Pega o meu material dourado e é, a unidade do meu material dourado né, é essa barrinha aqui, ó. Tá? É esse quadradinho aqui. Então, aqui eu tenho o meu material onde eu vou ter aqui, ó, quantas unidades? Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis unidades. Isso aqui, dependendo do problema, vai representar o todo para o aluno. Só que vai chegar um momento que ele não vai representar o todo, por exemplo, se eu tivesse 100 unidades. Eu não iria ficar pintando aqui tá? 100 é, bloquinhos desse aqui. Então, eu posso representar a partir de agora o meu bloco com isso aqui. Ó. Isso aqui vai ser agora minhas 6 unidades. Eu posso utilizar isso. Né? A gente utiliza muito isso com fração. Né? Então, metade disso é metade, vai ser, vai ser igual a 3. Então, meus problemas... Eu posso resolver problemas começando a abstração, a transição da abstração está do material dourado. Eu vou agora desenhar ele. Esse material, ele não vai ter mais agora essas unidades. As unidades estão aqui ó, dentro. Ah, eu posso utilizar um material inteiro. Isso aqui vai ser o meu todo. Né? Isso aqui vai ser o meu todo. Depois, aí sim, eu vou começar a utilizar incógnitas, né? Eu poderia dizer que esse meu todo aqui é o X. Então, ó eu vou para o x então essa transição é que eu acredito tá isso é uma uma é, uma leitura muito individual através da de, analisando a dificuldade que que eu tô trabalhando com os alunos então tô percebendo muito isso que tá dando super certo né utilizar que eles estão vendo, quando a gente utiliza, é, eu vou trazer, tentar criar um vídeo aqui só sobre o método de barras, para vocês verem como é, como é interessante né a gente utilizar ali uma adição simples, um probleminha é, contextualizado, que é importante também, um probleminha bem simples, é, e utilizar o um método de barras para o aluno ver que, por exemplo, quando ele está subtraindo ou quando ele compara uma coisa com outra, né? Essa diferença aqui, ó, isso aqui, tá, é a mesma coisa que isso aqui, tá? E a diferença, a diferença de uma parte com outra. Eu estou só generalizando aqui. É exatamente isso aqui que falta para completar. Então eles estão vendo tá? o que é a diferença, o que é a soma, o que é quando uma coisa é igual a outra comparação também enfim né? esse método de barras fez uma. abrir um pouco o meu olhar eu espero que, que quem conheça aí né? quem conhece um pouco mais esse método possa compartilhar um pouco aqui com materiais enfim com experiências porque pessoal é muito importante é, pesquisar mais sobre isso e essa transição aí é eles até são na verdade são três elementos que eles que eles utilizam ali né o concreto, então eles passam aqui, ó, é, tem um processo de transição, eles vão do concreto, então eles passam do concreto, aí vão para o pictórico, ó, pictórico, que é a questão aí das imagens, né? Que a gente precisa utilizar, visualizar, e depois vai para a abstração, ou seja, para o abstrato. Então, é, foi uma, uma leitura interessante que eu gostaria aqui de compartilhar. Com vocês tá, então é essa foi a ideia do vídeo para a gente conversar um pouco mais e dividir né essas experiências porque é importante. Tenho certeza que vai ser bom não só para a gente, mas também para os nossos alunos. Tá bom, pessoal. Então era isso que eu tinha é, é para hoje para dividir aqui com vocês. Achei importante. A gente se vê aí é, no próximo encontro, no próximo vídeo. Deixa aqui meu muito obrigado e até mais. Valeu.